Fala, galera! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em uma das lendas mais pedidas do final de 2021. isso foi uma das mais pedidas, não foi? Foi. A gente não conseguiu vir no final de 2021, mas estamos aqui no começo de 2022, né, Thiago? É isso aí. O casarão tá aqui, pessoal. A gente não entrou lá ainda. Vamos entrar lá agora. Aqui é a lenda do Obsessor, certo, Thaís? Isso mesmo. Tiago diz que aqui morava cinco pessoas, uma família, o pai, a mãe e os três filhos. Diz que o pai ficou muito ruim nessa casa e chamaram o médico. Naquela época o médico vinha na própria casa sua. Então diz que o médico veio de carroça e tentou fazer de tudo para ele, não conseguiu curar ele, não descobriu o que, que ele tinha. E chamaram até o padre e o padre veio, também não conseguiu falou que tinha um espírito obsessor dentro desse rapaz e não conseguiu fazer nada. No outro dia que o padre esteve aqui, disse que o rapaz levantou super bem da cama, como se não tivesse nada. E uma semana ele matou a família dele inteira. Dá pra acreditar, Tiago? Nossa, que história sinistra, cara. E descobriram isso daí, a polícia prendeu esse cara e depois de muitos anos o rapaz chegou a falecer dentro da prisão. E certo, muitos anos depois, teve uma denúncia, uma denúncia anônima aqui, onde a polícia veio investigar e achou mais de 30 corpos aqui, Tiago. 30 corpos? 30 corpos. Caramba. E diz que um. Existiu? Escuta aí. E diz que um corpo tinha sido enterrado há cinco dias. Então, um mesmo louco. esse cara preso e morto, os crimes ainda continuaram a acontecer. Pode ser o espírito obsessor que. Que fez alguém matar e trazer aqui. Pode ser. Então hoje a gente veio conhecer a lenda. Se tudo der certo, a gente volta outro dia, né, Thiago? Sim. Com o K2, com o Spirit Box. E vamos ver se essa casa é realmente assombrada. Tá Isso daí foi a história que foi passada pra gente. Mas diz que como é uma casa muito antiga, que está fechada há muito, muitos anos. Já falaram que tem, virou mulher aqui. Já falaram negócio de Curupira. Mas é a história que realmente... O pessoal comenta que da redondeza é desse espírito obsessor, Thiago. Sinistro, hein? Então vamos lá dentro conhecer? Vamos. E Thaís, quem será que fez essa denúncia anônima? Então, Thiago, muito estranho, né? Estranho. Ficou um negócio meio vago aí, né? É. Pessoal, já se inscreve no canal, deixa muito, muito, muito like e bora pra mais essa aventura. Thiago, ó, só aqui já dá pra ver que é uma casa, ó bem grande, né. Ela é dois andar pelo jeito, né. Pelo jeito sim. E no meio do mato, pessoal, no meio do mato. Ah, olha. O mato tá tampando ela inteira. Tá, parece isso. que só tem um lugarzinho aqui que dá para entrar, né, Ó. Para, olha lá, tô vendo. parece que o telhado já tá tudo meio destruído. Verdade. foi? Um estalo aí. Com licença. Com licença. Tiago, vamos por aqui primeiro, ó. Dá pra gente olhar as janelas, ó. Opa! Olha aqui, nossa, o que, que é isso? Estranho. Hum. E agora olha o tamanho dessa janela. Nossa senhora. Pega de fora a fora da parede, cara. Se eu escutei o estrago o que, que fez. aqui. Mas é só mata. Mata aqui. Mata aqui, cara. Pode ser bicho. Gente, tá de dia, mas aqui dentro já tá bem escuro, né, Tiago? Aqui é bem escuro. Só pra ir ali, né? Você que sabe. Eu vou achar. O que, que é aqui? Pera aí, entra aqui primeiro, ó. Um um quarto. É isso. Esse o cavocar aqui, ó. Então, pode ser a polícia, né, Tiago, quando foram procurar esses corpos. Ah, Tiago, e diz que quando ele foi preso, ele confessou o crime lá na cadeia hum. e falou que tinha sido, que enterrou a família dele aqui na, na, na casa dele. Mas a polícia veio na época e não achou. Ele confessou, então, que ele matou uh -huh. a família dele. Só depois de muito tempo ele já ter morrido na cadeia, que teve a denúncia, denúncia anônima, que a polícia veio procurar e achou. Achou, achou o corpo da família? Entendeu? 30 pessoas não. acharam 30 corpos. E um recentemente enterrado há 5 dias. Caraca, fazia 5 dias. Aham. Uhum. Ó, esse quarto aqui aparentemente não foi cavucado. Ó. Né? Hum. Olha a janelona. Só um buraco ali, tá Aham. Uhum. Caraca, tá sinistro, hein? Olha como tá de dia, Thiago, lá fora. de dia, aqui dentro é escuro, né? E aqui dentro tá tão escuro, cara. Mostra aí, vem aqui. Ai, aí cavou cara, Thiago. Sai da frente um pouquinho. Olha. Aqui era banheiro. Era mesmo, ó. Ó, é. Aqui, acho que ele tomava banho, ó. Será que foi é aqui que encontraram os Ó, cor? tem ferro atrás de você aí, ó. Não sei se é de chuveiro. E, ó, tem um buracão aqui, ó. Será que era aqui, Thiago? que encontraram os corpos? Mas ia ter nesse quadrado aqui, 30 corpos? Estranho, né? Meu Deus, que quarto gigante! Será que aqui é um quarto? Ai, Thiago, tira aqui de mim, ó. Tem de aranha. Aí. Ó, tem uma porta. E, ó, três janelonas. Eu acho que aqui era quarto, hein? Caraca, mano. Mas parece que tem quarto ali em cima? Devia ter quarto aqui embaixo? Então, não sei. Ou era duas casas, uma embaixo e outra em cima? Ah, olha nós morcegos, não é ele? Não, é não Tiago, não me aí é pra eles, não, senão eles vão. <risos> Vamos é sair difícil. por aqui, ó. Mas ele sai? Ó. Ah, Tiago, aqui é uma área, ó. Ó. O que é isso aqui? O que, é que tem aí? Estranho, né? Ó, oh, Thiago. E ali é onde a gente entrou, né? ó oh. Ah, oh. eu tô até meio perdido aqui, Thaís. É grande, né, cara? Foi ali que então. Aham. Uh -huh. Que eu falei pra você, vamos entrar por aqui, ó. Oh, acho que era ah, aí. Tá. Então, entrar por aqui agora, tá? Vamos abrir. Nossa, mas é grande, hein, cara? Tem uma escada aqui, ó. Oh. Vamos subir lá? Vamos lá. Aqui, né? Consegue vir? Aham. Uhum. Aí do céu. O que? Caraca, mano. Olha aqui. É enorme, velho. Meu Deus. É enorme. Que grande, Thiago. Vamos olhar aqui primeiro, ó. O que, que é aqui? Nossa, olha aqui como que é? Aham. Uhum aí ó Aqui era outra escada, Thaís. Tá e aqui era a porta, ó. Aqui. Ah, ah Tiago aqui era a entrada principal, então, Ai, ó. Não era aqui, não. Ah, não, acho que era aqui... janela, ó. Eu acho que aqui era uma entrada de entrada segundo, né? Aqui é o quê? Aconte... Deixa eu ver aqui, ó. É isso? Ah. Aqui é um negócio que bom. O que? Abaixo da escada, ó. Ah, tem mesmo. Pois então, vamos lá. Tiago aqui, ó eu acho que era a entrada principal, ó, que é a escada, que o mato já tomou conta, ó. E aqui tem duas portas, ó. Uma pra aquele cômodo ali e essa aqui, pelo jeito, pra essa salona, ó. Olha, ah, ela tá trancada, mas tem que pular. Caraca, tá aí? Essa casa é enorme, meu. Aqui gera o quê? Não sei, não faço ideia. Ah, sabe o que, que deve ser aqui, Thiago? É. Escritório, pra ter uma porta pra fora, ó. E ah, outra pra dentro da ser, casa. Pode ser no escritório mesmo. Pode ser no escritório mesmo. Graça grande, gente do céu. Casarão, hein, Thiago? Também essa, enorme, essa casa aqui diz que tem tá muitos anos, Thiago. Até décadas abandonada. Vamos, vamos andar aí, senão a gente não consegue... Vai ficar um vídeo de uma hora aqui. É. Olha o tamanho dessa sala. Olha, tá olha caindo lá, tudo. Vai lá. Olha. Grande, hein? Isso aqui é a sala, você acha? Eu acho que sim. E ó, naquela, a gente subiu essa escada aqui, ó. E entrando aqui tem essa outra porta. Eu acho que aqui era a sala. Cara, olha como que era as tábuas aqui. Aí, aí, Não, Thiago, era deitada aí porque elas se soltaram daí. Não tá isso, tá bom, tô falando a Ripa. As tábuas ah, tá uh -huh. aí, ó. Ah, entendi. Tá vendo? Aham. Ah, Thiago, ó. Oh, ó, tem mais dois cômodos aqui tá Thaís. tem peraí. Aqui deve ser cozinha, porque tem. piso o azulejo. Piso na parede. Você acha que aqui era a cozinha? Eu acho que aqui era. Porque então, onde é. tem piso na cozinha. Ah, apesar que ali também tem piso. Mas vamos olhar aqui primeiro. Vamos. E aqui? Será que aqui é um quarto? Deve ser, né? Tamanho, né, cara? Caraca, não é? Ai, Oi, meu Deus! Morcego! Nossa, Morcego. E demais? Eu acho que isso fez é xixi em mim ainda, segura <risos> aqui. Nossa! Será que faz mal? Fez é xixi no você? Eu senti mohar... Olha os barulhos deles, cara. Não faz mal o xixi de. Não faço ideia. Olha, eles estão passando aqui, cara. E aí, pessoal, vamos. dar uma olhada aqui. Cara, aqui já era furtas. Fui... Susto, susto, cara! Olha ali, pessoal! É filhote não, isso não, aqui, Thaís? Tá Tiago, não me é nele, não. Não é nele não. Pera aí, ó, é filhote. Faz mal. Será? Caraca, mano. Nossa, cara, que susto, velho. Fez um barulho. Ah, deixa eu pegar a câmera aí. Ó, vai ali pra você ver Aqui é uma área igual a lá de baixo, ó Que é onde ah, saem as, é. então. é, as janelas, ó Tipo a sacada aqui É Tipo a sacada, então É, que saem as janelas, ó Que nem tem como passar ah, Mas deveria ter uma vista bem bonita aqui pro sítio bem... Ó, ela vai até lá na frente, então. Na hora, hein? Legal, né? Gente, essa casa é gigante Lá embaixo é uma casa, aqui em cima é outra, né, Thiago, pelo tamanho. Ah, aqui era a cozinha, ó. Ah, Torneiras, coisa, tá vendo? Ó, negócio de exaustor, acho que é antigo. Ah não, olha é a caixa d'água. Eita! Aí ah, deveria ser fogão, ó. Deveria ser fogão. Escutou? Escutei. Esse foi do outro lado da parede. Banheiro, já vou contar. Quero um ah, quarto. Não sei, Thiago, desse tamanho. Do é tamanho da casa, esquisito, né? Aham, uh -huh. a janela é grande, hein? mas é azul. Vamos ver aqui, ó. Nossa, Thiago, então, olha. Quartão, hein? Nossa, Thiago, é igual aquele lá de baixo, só que o lá de baixo aqui tem uma porta, ó. Ah, verdade. E aí é sacada também, cara? Ah, mas esse, esse aqui. Casa, então. Não, acho que, que saia pelaquela porta ali, né? Do lado da cozinha que eu falei. Daí conseguia rodear aqui. Olha, cara. Sacadona, hein, Thiago? Era um casarão antigo, hein, Thiago? Aqui, a família que morava aqui deveria ter muito dinheiro pra construir uma casa dessa. Deveria. Deveria ser deveria. de época de... O que foi? Morcego, cara. Olha aí. Ai, Thiago, que susto. Aqui, Olha ele, ele, ó. Oh. E agora, pra nós voltar? Vamos passar. Mas nós tem que entrar nesses outros dois cômodos aqui que nós não entramos. Será que eles mordem? Mas eles fez xixi em mim. Se mordei, né? Virar pra si. Que era um quarto rosa. Rosita. Que gera um quartinho tamanho mais ou menos, né? Três horas ali, ó. Ah! Como que chama aquilo ali, Thiago? Cor... Não é aquecedor, da época. É, caldeira, caldeira. Ah, caldeira? Vai é, esquentar, vai é era de esquentar, Tiago. É, tem canos daquele ali que vai no fogão, a lenha, esquenta a água, daí sobe pra ali, ó, e faz é, tomar banho quente, essas coisas. Não. Só que, Tiago, quem tinha aquilo ali em casa é só quem tinha muito dinheiro pra ter o um negócio daquele ali em casa, ó. Eu Sabe por é. que eu sei dessa história? É. Porque quando a gente foi lá naquela casa... Do enforcado sei. Que a gente comentou com meu vô Daí meu vô falou ah, Daí meu vô falou que ali tinha, Quem tinha isso daqui em casa Era só quem tinha muito dinheiro Porque era coisa cara da época A parede tá ficando verde Será que é doido? Acho que é será que era quem morava aqui? Não, né? Então acho que não Porque eu vi, bastante... é, eu vi bastante risco na parede Deve ser de gente que vem ver a casa Não sei Olha esse banheiro Olha que piso antigo, Thiago, verde Nossa, Thiago, mas estranha a pessoa com, em cinco famílias construir uns negócios desse, né? Igual banheiro assim, separado, é, dentro de uma casa Aqui devia ser onde eram os vasos, será? Provavelmente, aqui é onde tomava banho, ó Registro d'água Aqui que devia ser outro passo. É, então. E aqui, e é, aqui a... é onde tomava banho. E aqui, aqui era banheiro. E aqui era uma banheira, ó. Nossa, Cássio, casão, hein, meu? Da hora, cara. Caraca. Nossa, eu queria ver essa casa com três novinhos. Imagina. Sal, né? Deveria ser top, ser muito hein? Muito top, cara. Muito, muito mesmo. Então, Tiago. Vamos descer ali embaixo onde eu falei que tinha um. Que parece que tem um negócio. Ah, é verdade. Faz vamos. Casa. Aqui eu acho que não viu tudo, né? Acho que vimos. Isso aqui vai ser louco, hein? Livre, Thiago, já dá um arrepio já. Vai por onde? Por aqui. por aí. Passa é de difícil acesso. O quê? É uma passagem aqui? Nossa, Thiago. Ai, é, Tiago, você vai entrar Asa, dentro disso, é, velho? Três terrenos? Uh, Três andares? O que tem? tem. Claro, enfia, enfia a coisa ali. um vacão ali, mano. Daqui, Thaís. Tá Ai, não consigo. Pessoal, olha o que, que tem aqui, Naninho. Tem um ouvinte A gente tá debaixo da casa, né, Thiago? Porque ó, ali é aquela sacada que a gente tava. Parece que foi construída aqui, tá vendo? Aham. Uhum. Nossa, Thiago, dá medo de entrar aí, cara. Tem certeza? Caraca, Thaís. Será que foi aqui que acharam os corpos? Então, tá com uma cara estranha esse negócio aí, hein. E fechado recentemente, ó. Por, por que, Thiago? Ó, a casa inteira é de tijolinho, ó. Tá vendo aqui? Casa inteira de tijolinho atrás de você também, ó. E aqui, Thiago, é tijolo. É tijo tijolo ah, recente. Thaís, olha o tanto de arame farpado. Nossa. Thiago, e aqui tá tudo cavucado o chão, cara. E era janela, Thaís, ó. Era janela, não era? Parece que sim. O que, que era aí? Nossa, aqui tá muito escuro. Deixa eu Parece dar uma olhadinha. Que... Morcego, morcego, Ih, meu Deus. Olha, aqui, de só alumia pra baixo. Que louco, cara. Mas Thiago... aqui tem cal, ó. Talvez podia ser pra jogar nos corpos. Pode ser? Ô, Thiago, por que esse cômodo debaixo da casa é estranho demais, velho? Que estranho. Parece casa de senzala, não parece? Daquela casa do coronel que a gente foi? Parece mesmo. Tá isso. Tá tem morcego? Bom. Tá, vamos passar Ai, abaixo, tá? Tá, alumia pra baixo. Tá, mas filma tudo. Ah, é tudo, tudo rocha. É, ó. Aqui já é tijolinho, ó. Mas aqui é tudo... Pedras. Ai, meu Deus, que susto. Deixa ele vir pra cá. Aí. Caraca, meu. Que estranho, velho. Ó, tá vendo? Tá é cheio de buraco, ó. Isso aqui era mal intencionado, velho. É. Não, não era boa intenção, não. Isso aqui tá estranho, Tiago, esses cômodos aqui embaixo da casa, velho. Tá esquisito mesmo. E tinha eletricidade aqui embaixo, ó. Tinha mesmo. Será que foi aqui que foi encontrado os corpos? Então. Estranho, né, velho? Caraca, meu. tem um monte de buraco ó não sei se a polícia que fez para procurar os corpos Tiago será que ficou mais ossos aqui mais corpos aqui o que susto velho hum, tá vendo que é oco uhum. É, a casa é grande, hein, cara. Ui, quase que eu caí. Bom, pessoal, lenda sensacional. Tô louco pra vir aqui de noite, Thaís. É grande, hein, Thiago? Cara. Essa casa aqui é gigante, cara. De noite deve dar medo esse lugar, hein. Deve. Eu vou querer fazer um script box lá, cara. Lá naquele lá, quartinho? Naquele quartinho, naquele buraco. Ai, meu Deus. Eu negócio que vai ser louco. Galera, fica ligado lá no canal Thiago Furacão que a gente vai voltar aqui ainda à noite, né, Thaís? Vamos assim, vir amanhã? O que você acha? O que você acha? Não, Dá pra gente vir. Só que é longe, velho. É em outra cidade, pessoal. Não é na nossa cidade. Vamos ver se a gente consegue vir amanhã. É, se der pra vir amanhã, amanhã é domingo. Esse, uhum. né? Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal. E obrigado por você que assistiu, assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!